Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Wellington, é, eu vim aqui pra ensinar você a como comprar corretamente o produto pau-de-cavalo Caps, que está fazendo uma sucesso aí na internet e pra você não cair no golpe, tá certo? Daí eu vou mostrar pra vocês pela tela do notebook como comprar corretamente, passo a passo. E não compre nem no Mercado Livre nem no Alix. O link do site oficial vai ficar na descrição desse vídeo aqui, que eu vou demonstrar agora pra vocês. Vamos lá? então pessoal para comprar o pau de cavalo caps tem duas opções aqui na descrição do vídeo é, quando terminar esse vídeo você vai fazer igualzinho né você vai repetir esse vídeo novamente para estar tá comprando corretamente tá certo é o seguinte pessoal tem um site oficial e tem um kit que, que é indicado né que é o kit que eu comprei com desconto né que é o kit completo é, qualquer um dos dois links é, você compra o pau de cavalo caps tá e aqui tem o meu contato do WhatsApp para tirar mais dúvidas, tá certo? É, eu vou fazer da, da maneira do site oficial, tá certo? Vocês vão deixar o ponteiro do mouse em cima do link, vai com o botão direito, abrir o link na janela anônima. Por quê? Para evitar alguma coisa assim de vocês ter clicado em outro link e correr o risco de comprar algum produto que... Não, tem nada a ver com o pau de cavalo caps você vai clicar aqui aqui ver para a aba anônima deve ver com essa pergunta quer mesmo sair do youtube você vai clicar ir para o site porque se você clicar aqui você vai voltar para o vídeo lá e a gente quer ir para o site oficial você vai clicar aqui carregou o site tá esse é o site oficial do pau de cavalo caps vocês podem olhar tudo certinho aqui Anvisa os, os ingredientes que tem no, no produto e vocês vão rolar até o final da página pessoal para vocês estarem adquirindo o potes do de cavalo caps. Tem os depoimentos aqui, pronto. Chegando aqui, você chegando aqui no, nos potes, você pode comprar um pote, tá? Para fazer experiência. Que é esse valor aqui. Vocês podem comprar três potes. E ganhar dois, né? Que é que é o kit completo, né que é 60% de desconto tá? que é esse valor aqui e tem de dois potes ganha um né? que é esse valor aqui eu vou ensinar a comprar o kit completo mas é a mesma forma para todos tá vou clicar aqui em comprar clicou, veio para o checkout tá? pessoal, vocês vão ter que completar nome completo, e-mail que vocês utilizam, tem a senha o celular com, com ddd CPF ou CNPJ se for empresa CEP, endereço, número, complemento focado apartamento bairro, cidade estado completou aqui se for passar no cartão, vamos preencher os dados do cartão aqui e vamos escolher a melhor parcela para vocês se é uma ou até 12 parcelas, tá certo? se for boleto, só preencher aqui os dados e já pode vir aqui, ó, clicar no, na guia boleto que vai sair o valor não é esse valor aqui, é um valor. É, dependendo do, do, do CEP, né? Daí calcula o frete, tá certo? Isso daqui, porque eu não preenchi tudo aqui. Então, vocês geram um boleto. Esse boleto vai ser enviado lá no e-mail de vocês. Vocês têm que imprimir. Pago esse boleto. Tem três dias úteis para compensar esse boleto. Para estar enviando o produto para vocês, deixa uma curtida. Nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para quem queira saber mais sobre o pau de cavalo caps. E se tiverem mais alguma dúvida, pode me chamar é, pelo WhatsApp, pelo link lá do WhatsApp que está na descrição do vídeo. E qualquer coisa, é só me chamar. Eu fiz esse vídeo aqui para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado, até mais.